Vocês chamam de... de epidemia? Mas eu vou dizer que sequestro é um negócio. O papel é reto, coroa, tá com a grana? Já recebi o sinal de 100 mil. 100 mil, tu não leva nem a orelha. Foto dele com o menino no colo? É disso que a gente precisa. Um herói? Eu quero ele na Das. genocida. Olha alguém pra trabalhar com ele. A nossa polícia foi feita pra ser corrupta e violenta. A mala tu vai deixar dentro do carro. Perdeu. Quanto você ganhou pra deixar esses caras todos soltos na rua? Vai direto ao ponto. Você vai pra Das. A jovem Camila Couto de apenas 16 anos está há meses nas mãos dos sequestradores. Filha do Venâncio Couto, deputado. Se dependesse de mim, vocês não estavam nada. Vocês três estavam em cana. Ouvi falar muito bem do seu trabalho: do oficial e do extra-oficial. Puta que pariu, hein? Deputado, são 3 milhões de dólares. Ou sua menina morre. Okay. Não tem mais acerto, nem esquema. Não acabou de dinheiro na mão de bandido, doutor. Eu só tirei. As coisas só vão começar a mudar quando a homicídios parar de matar que se vinculado. e a sequestro parar de sequestrar. Ah. Solta a vítima e se entrega porque a das vai te achar. Aí é só tu escolher, se tu vem de pé ou deitado.